Você quer ter uma receita para sempre dar certo na sua vida? O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda Pois é, a receita é bem simples, não dependa nunca de ninguém Eu estou falando financeiramente, emocionalmente, nada Por quê? Toda vez que você é dependente de alguém, você pode ter uma surpresa, uma decepção Você pode ter um problema e aí acabou a sua vida então mas como é que você se torna independente primeiro financeiramente fazendo um planejamento de como você vai ganhar dinheiro se você trabalha por uma grande empresa sabe que amanhã ela pode simplesmente sair do brasil fechar uh, mudar de país mudar de linha isso acontece então você não tem mais a segurança que havia antigamente quando você trabalhava bem e trabalhava por uma grande empresa isso não quer dizer nada hoje em dia então Tente cuidar da sua vida de forma mais independente. Não dependa absolutamente nada de qualquer pessoa. Seja funcionário, seja parente, seja marido, seja mulher. Por quê? Se houver uma separação, se esse funcionário for para a concorrência, como é que você fica? A melhor maneira é sempre trabalhar em equipe. Porém, não ficar dependente. A dependência acaba com a sua individualidade, Acaba com qualquer coisa que você possa fazer, porque sempre precisa de alguém, sempre precisa de alguma coisa. Tenha disciplina, cuide da sua vida, imagine como ela vai ser e como ela vai ser com você no comando. E ninguém mais te ajudando ou te atrapalhando, tá bom? Se você gostou disso aqui, dá uma clicada, assine o canal e coloque seus comentários. Grande abraço, bons negócios para você!